Bom dia, boa tarde, boa noite, saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Trago mais um devocional hoje eh, com o tema Palavra Revelada de Cristo. Eh, no livro de João capítulo 2, no versículo 19, a palavra do Senhor diz assim, Jesus lhe respondeu, Destruam este templo e eu o levantarei em três dias. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 32, ele respondeu, Vão dizer, aquela raposa se referia a Herodes, expulsarei demônios e curarei o povo hoje, amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Uh, Jesus, os fariseus aproximaram-se de Jesus, disseram para Jesus se afastar, para Jesus fugir, porque Herodes estava a cogitar a morte de Jesus. Jesus disse, olha, vamos avisar aquela raposa, a Herodes, que eu ainda vou expulsar demônios hoje, eu vou curar pessoas. E só o terceiro dia que eu estarei pronto. O terceiro dia, Jesus disse que estaria pronto. Jesus Cristo é a palavra de Deus. No princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então, no livro de Gênesis, capítulo 1, a Bíblia diz que no terceiro dia, Deus disse, haja luz. Luz é uma analogia, é uma representação do Espírito de Deus, da palavra de Deus revelada. Ao terceiro dia, então, o mundo receberia a luz. Jesus disse, só depois do terceiro dia, depois de expulsar demônios, depois de curar os enfermos, né, os doentes, então, no terceiro dia, ele estaria pronto. Pronto para quê? Para entregar a luz para o mundo, para revelar. A palavra, porque Jesus é uma analogia, Jesus Cristo é uma analogia da palavra escrita e revelada de Deus. Se olharmos na Bíblia e, e, e vermos Jesus só como um homem, eh, nós não vamos ter a revelação da palavra de Deus. Nós precisamos olhar para Jesus na Bíblia, além do homem Jesus, mas Jesus como a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus revelada, as palavras de Jesus são, eu levantarei este templo, né, no livro de João capítulo 2, versículo 19, Jesus disse, eu levantarei este templo, estava se referir ao corpo dele, novamente em três dias, em três dias eu vou levantar, eu vou ressuscitar esse corpo, e no terceiro dia eu completarei a minha obra no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 32, Jesus disse: depois de três dias, eu então vou completar, vou, vou, vou, vou eu então estarei pronto. Estarei pronto é que depois de três dias eu vou ressuscitar. Devemos ponderar sobre a intenção de Deus escondida no significado do terceiro dia. Deus escondeu o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido a verdadeira revelação do que ele estava a dizer aqui, escrito com as letras pretas nas páginas brancas da Bíblia. Nós devemos ir atrás. Lembra-se que no livro de Números, se não me engano, Deus diz assim, É de Deus esconder as coisas, mas é do é dos reis, né é dos reis, não, livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 2, Deus É, é de Deus esconder as coisas, mas é dos reis, é descobrir as coisas escondidas. Então, Deus esconde a intenção, o significado, e nós que fomos feitos reis e sacerdotes, então é nosso papel, é, é nossa glória nós descobrirmos. É lógico que com a nossa própria força, nosso próprio entendimento ou nosso próprio conhecimento carnal, não conseguimos entender as coisas de Deus. Precisamos do Conselho do, do, do Conselheiro, que é o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para discernirmos uh, a intenção, o significado espiritual da palavra escrita nas, nas páginas brancas da Bíblia. Mas Deus nos dá essa liberdade né, de irmos atrás. Não fiquemos só na interpretação literal, porque Paulo diz a letra mata, o espírito vivifica. Nós precisamos ir ao fundo. O livro de Gênesis afirma que, no princípio, Deus criou o universo, Deus criou o mundo. Esse facto precisa ser comprovado? Não. Não precisa. Está ali. Está aos olhos de todo mundo. As palavras da Bíblia são verdadeira para todas as gerações, são sempre uma realidade atualizada. Nunca ela está desatualizada. A Bíblia não transmite eventos passados como um livro de história. O plano de Deus é criar o fundamento para a vida eterna. A vida eterna é o céu dentro do nosso espírito, dentro dos nossos corações. Para criar este fundamento para a vida eterna, devemos abrir a nossa terra. Nossa terra é uma analogia, é uma representação do nosso coração. Nós precisamos abrir o nosso coração para que a semente, que é a palavra de Deus, que é Cristo, ela seja depositada dentro da terra do nosso coração e assim, então, ela possa é, brotar, ela possa germinar, ela possa criar raízes. Nós podemos, então, assim, entender a Palavra de Deus, receber luz da Palavra de Deus, porque Cristo é luz, Cristo é vida, receber vida, que é a vida de Cristo, dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, e então possamos ter comunhão com Deus neste mundo. Para iluminarmos também a vida dos outros através de Cristo, que já está em nossas vidas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, No princípio, Deus criou os seus, e a Terra, seus é uma analogia do nosso espírito, é uma analogia da nossa mente, é uma analogia do, do nosso coração. É, terra é outra, é uma analogia do nosso corpo, da nossa carne. No princípio, Deus não tem princípio, não é Deus quando tudo começou com Deus, não. Este princípio somos nós, no princípio Deus nos criou. Criou o espírito, depois criou também o corpo. Então vem aqui na forma, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 2, uh, versículo 1 um, diz, diz assim. Assim foram terminados os céus e a terra e todo o seu exército. Céus representam o nosso mundo interior, ou seja, o nosso espírito, nosso mundo espiritual, que também é chamado indistintamente de nosso homem interior ou o homem espiritual dentro de nós. É onde o nosso espírito reside, isso é que é chamado o céu. A terra representa o nosso corpo exterior, ou seja, o nosso corpo físico, da mesma forma, terra é intercambiável com o nosso homem exterior e refere-se também à nossa carne. O objetivo de Deus para nós é completar os seus e a terra e todas as suas hostes dentro de nós. Deus está a trabalhar, está a unir o nosso, o nosso espírito, que recebeu Cristo, que é o espírito de Cristo agora dentro de nós, e o nosso corpo. A nossa carne, o nosso corpo, ela precisa obedecer o Espírito que é Cristo que está dentro de nós. E então Cristo começa a reinar a partir do nosso corpo. Cristo começa a reinar em nós. Gênesis capítulo 1, versículo 2 ao versículo 5 diz assim: Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: Haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. É, quando Deus criou os céus e a terra, é, no princípio, lá em Gênesis, né, aqui no capítulo 1, versículo 2 ao 5, é, Deus narra que diz que a terra era vazia e sem forma. Então, o nosso corpo, sem a luz do Espírito Santo, sem é, a palavra da revelação de Cristo, ela é sem forma e vazia. Nós vemos isso na forma como é, uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, que não tem a revelação da palavra de Cristo dentro dela, o que, é que ela fala? Ela fala só de sexo. Ilícito, ela fala de ganhar dinheiro fácil, fala de feitiço, de mortes Na verdade, o que ele fala não tem forma e é vazia as palavras dela E o corpo dele também vai corresponder ou vai manifestar aquilo que essa pessoa fala Porque ela é sem forma e vazia Então, diz assim, no terceiro dia, Deus disse, haja luz e houve luz Jesus disse, eu vou é, expulsar demônios eu vou curar os enfermos é, e só no terceiro dia que eu estarei pronto pronto para quê? para manifestar a luz dele então Terceiro dia é uma analogia, é uma representação de nós recebermos a revelação de Cristo, da luz, da verdadeira luz. Não é a luz do sol, é a luz de Cristo, a palavra revelada dentro de nós. Então, quando recebemos a luz, que é a palavra revelada de Deus, que é Cristo dentro de nós, então agora o que nós falamos e o que nós vivemos, ela passa a ter vida, passa a ter sentido, passa a ter luz, passa a ter... Core. Nós, agora, então, passamos a revelar Deus, ou passamos a revelar o Filho de Deus, Cristo, neste mundo. As pessoas gostam de nos ouvir falarmos, porque o que sai da nossa boca é palavras, são palavras cheias de luz, carregadas de alegrias, de paz. Elas ressuscitam os sonhos de quem já não sonha. Elas, elas transmitem uma energia boa e saudável para quem é, está próximo de nós, quem nos ouve, e, e por porque a palavra é cheia de luz, é Cristo, né? a palavra é cheia de vida, nós transmitimos isso não por nós mesmos, mas por causa de Cristo que já habita em nós e nos foi revelado. Meus irmãos, eu vou ficar aqui hoje, esta é a primeira parte eh, deste estudo, e vou trazer um outro devocional para completar né, que é a segunda parte. Vamos ver se fizemos ainda isso hoje. Mas espero que esta palavra tenha abençoado, tenha lhe despertado eh, alguma coisa, que Deus lhe abençoe grandemente. Shalom.